Olá. Um experimento mental. O um experimento mental deriva de uma série de equações e parâmetros reflexivos baseados em o quanto de gravidade um ser determina de maneira direta ou indireta sobre hipóteses, teorias ou princípios. O propósito de um experimento mental é designar variáveis com o propósito de refletir sobre suas consequências em uma determinada experiência a fim de expor uma Perspectiva, com suas consequentes ou antecedentes, dando designação com o propósito de instigar, deliberar intelectualmente ou especular, dado ao domínio do ser sobre a análise de problemas, fatores, que podem ser específicos, podem ser expostos, específicos, podem ser estruturados, podem ser demonstrados. O menino ainda não está habituado. Um experimento mental gera um resultado, uma resultante. Com um pensamento sendo refletido em vários planos, para ser mais exato, em 12 planos. Que resultam em interações que são filtradas pelas camadas que o ser desenvolve através da sua maturidade. A experiência do pensamento em si caminha em uma rede neural designada pela personalidade e suas habilidades, dando parcialidade ao meio de interação. Tendo uma temática específica e comum a todos os seres, o que determina a interpretação e o acesso a outras camadas ou processos é a forma com que o ser se ambientou em seu meio, dadas as maneiras e a tendência que esse ser estabelece sobre o reflexo nesses planos em um campo de interação controlado pelo perfil e persona do ser, temos um meio e uma fisicalidade para equacionar de maneira lógica a forma que a filosofia do ser e o pensamento do ser traz resultados que incorporam a forma e a moral externa, a uma moralidade, uma capacidade adaptativa interna, dada a variedade de fatores sobre a própria mente do mesmo ser, temos que analisar esses fatores em planos independentes. Com a independência dos planos podemos enquadrar características, e essas características sendo refletidas de forma comumente, sendo incluídas e transcendidas sobre outras, outros planos de reflexão dentro dos doze inicialmente expostos, temos a maneira com que esse ser interage em seu meio, incluindo e transcendendo em confluência para um determinado objetivo com virtudes e meios já determinados. Esse ser consegue identificar padrões de seu subconsciente e se conscientizar de si mesmo. A literalidade da própria temática analítica provém de uma exatidão e uma maneira de experienciar o pensamento com uma certa unisciência de si mesmo, compreendendo que é possível Observar os conceitos sem preconceitos metodológicos. Podemos incluir e transcender o experimento mental com ciência da lógica empregada, com ciência de que o quebra-cabeça pode ser desenvolvido, analisado, quantificado e. descrito. Consciência da equivalência dos processos e do equilíbrio que a mente sempre busca equalizar sobre fatores em uma veia de bem-estar, em uma, uma virtude, em um caminho de bem-estar, podemos equalizar cenários hipotéticos, podemos estabelecer maneiras e certos vieses de interpretação, podemos estabelecer cenários interpretativos e prever padrões e com isso antecipar sensações Sentimentos Podemos Estabelecer questões hipotéticas bem definidas a fim de empregar um raciocínio subjetivo E com isso, estabelecer critérios para tal subjetividade E Potencializar métodos racionais com o objetivo de quantificar uma filosofia pessoal, qualificar uma maneira de interpretar a si mesmo e mapear o psiquismo com o foco ao que tanto se almeja, denominado autoconhecimento, reorganizando informações informar as ações do próprio ser com uma descrição favorável ao mesmo, devolvendo ao mesmo a agência e seu próprio livre-arbítrio.